Quem me viu, Quem me viu, Quem me viu. Que fuga a terra, Teatro é outra coisa. Teatro é. É botar a mão na vida e jogar no palco, com força, do jeito que der, do jeito que quiser. De tudo não conheci, então tive que estudar. Me mantive bem focado pro meu